Olá, tudo bem, pessoal? Eu resolvi gravar um vídeo rápido e curto para falar sobre o tema da aula de hoje, que é Cloud Computing, armazenamento em nuvem e virtualização. Ok? Bom, pessoal, é... hoje você tem uma atividade para fazer que consiste em um problema, que foi um caso real de virtualização, que aconteceu... Uh, no DBI, tá? No, no, no laboratório, né? No Labib. E vocês podem fazer essa atividade individualmente ou em duplas ou em trios para tentar resolver esse problema. Para resolver o problema, vocês precisam assistir esse vídeo, precisam assistir também os seminários é, dos colegas e precisam ler o texto de Carissimi. Tá? para tentar resolver esse problema. E, claro, vocês podem fazer pesquisas na internet, na web, sobre o tema. Tá bom? Então, vamos lá. É... Deixa eu trocar aqui a tela. Well, Cloud Computing, Virtualização e Armazenamento em Nuvem. Tá? O que, que eu vou preparar para vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, de Cloud Computing. Não sei se vocês já ouviram falar o termo Cloud Computing, né? É computação em nuvem. Depois eu vou explicar para vocês por que o termo é computação em nuvem. Quais as finalidades da Cloud Computing, as características que a Cloud Computing tem, as vantagens. E depois a gente vai adentrar na temática virtualização. Essa palavra traz alguma lembrança para vocês? Virtualização vem de virtual, né? Virtualização de hardware, o que será que é isso, né? Virtualizar, deixar virtual um hardware e fazer ele rodar em outros sistemas, em outros softwares, tá? Tipos de virtualização, benefícios, considerações finais e, ao final, algumas referências, tá? Bem, o que, que seria Cloud Computing? Vocês já ouviram falar nesse termo, nesse tema, Cloud Computing? O que, que será que é a tal da computação em nuvem, né? É um modelo, é uma tecnologia que possibilita o acesso de modo conveniente e sob demanda. Já vou explicar por que é sob demanda. Há um conjunto de recursos computacionais que são totalmente configuráveis. Tá? A gente pode escolher a quantidade que a gente quer e ela tem escalabilidade. Se eu precisar de mais, ele se adapta é, a minha necessidade, tá? E eu posso usar, gente, a computação em nuvem não apenas para armazenar minhas fotos, para armazenar os meus arquivos, que é como geralmente a gente utiliza, né, o Cloud Computing. Exemplos de aplicações em Cloud Computing, quase todas que a gente usa, que, desculpa, que a gente usa hoje em dia, me empolguei na frase, é, usam a Cloud Computing, por exemplo, o OneDrive, o Dropbox, o e-mail de vocês, gente, vocês usam na nuvem, as fotos do Facebook, né? A maioria das aplicações que a gente roda na web, que a gente não precisa instalar no nosso computador, é... são aplicações, aplicativos que estão instalados no servidor na nuvem. E eles só rodam no, na nossa máquina graças à tecnologia de Cloud Computing, vocês sabiam disso? ele está instalado em algum lugar, gente. Se vocês estão rodando um aplicativo, uh, como, por exemplo, o Photoshop Web, né? É, ele, esse aplicativo está instalado uh, localmente em, em algum servidor, em alguma máquina, em algum local. Mas não interessa para a gente aonde está armazenado, como está armazenado, porque as empresas de Cloud Computing se preocupam com isso, né? com manter aqueles arquivos em segurança e, geralmente, eles têm cópias de segurança do mesmo servidor. Tem o servidor e tem a cópia, o backup daquele servidor, em locais diferentes, né? Porque se acontecer, um, sei lá, uma catástrofe, um incêndio, alguma coisa, a, a, o backup tem que estar tá funcionando, né? E a gente pode usar Cloud Computing, gente, para um monte de finalidade. Para rede, para servidor. Ah, professor, o que é servidor? Servidores são os... os é os meios de armazenamento que rodam, né, aplicações, né, que a gente armazena dados, que a gente faz backup. É, nem todas as empresas têm servidores. Sabe aquele data center, aquela sala cheia de caixinha preta com um monte de cabinho conectado? Aquilo lá são servidores, né? Nem todo mundo, nem toda empresa tem condições financeiras de ter um data center, porque tem várias questões ali econômicas que envolvem o funcionamento de um data center. Primeiro, Precisa de um profissional de TI formado para isso, né? E não custa barato um profissional de TI de qualidade, né? Precisa de um sistema de refrigeramento, ar-condicionado tem que estar ligado 24 horas por dia. Tá? É, é, os servidores, eles têm uma capacidade de processamento muito alta, são muitos cabos, muitos fios, e a, a, a, se aquele equipamento ele sobreaquece, ele pode queimar. E não são baratos os servidores, gente. Os equipamentos de servidores, assim, é na linha do, dos K, né? 10K, 20K, 30K, 100K, né? 100 mil e por aí vai, tá? São, são equipamentos, de fato, bem caros. É, ah, então, ah, então, a pessoa está querendo dizer que eu posso terceirizar os servidores, eu não preciso ter um servidor na minha empresa, eu posso usar o servidor de uma empresa de Cloud Computing? Pode. Pode. Ah, e o preço vale a pena? Vale. Depois eu mostro para vocês que vale super a pena. Armazenamento, aplicações e serviços que podem ser é, adquiridos e liberados com o um mínimo de esforço gerencial ou interação com esses provedores de serviços, tá? E aí, eu quero passar para vocês esse videozinho aqui, porque se eu, não, se eu não tocar ele aqui, vocês não assistem, né? Já descobri isso. O que, que é Cloud Computing, Tá? Vamos ver se roda aí para vocês o vídeo. Se não rodar, depois o link está dentro do slide da aula. Deixa eu só verificar uma coisa, pessoal. Um minutinho. Preciso verificar aqui se o áudio da apresentação aqui do vídeo vai rodar. Está rodando aqui para vocês. Hum... condições da reunião, vamos ver se é aqui. Olha, eu acredito... Deixa eu só dar uma verificada aqui. Aqui, incluir som do computador. Agora sim, acredito que vai funcionar. Eu não tinha instalado isso ainda? Eu acho que não funciona, gente. Bem, assistam o um vídeo, por favor, tá? Porque eu não estou conseguindo fazer isso agora, aqui nesse momento, que eu preciso fazer uma atualização. Mas enfim, mas vou compartilhar aqui a tela novamente. Assistam esse vídeo desse link, tá? O que, que é Cloud Computing, por gentileza. São quatro vídeos, quatro ou cinco vídeos, eu vou apontar eles para vocês, tá bom? Só clicar aqui e dar play e o vídeo roda, tá? Bem, pessoal, é... qual que é a finalidade o objetivo da Cloud Computing, né? É uma tecnologia que foi desenvolvida para fornecer serviços de fácil acesso e de baixo custo para as pessoas, Tá? e garante é, características como a disponibilidade, ou seja, está disponível todos os dias da semana, 24 horas por dia, e escalabilidade. O que é escalabilidade? A escala, né, a demanda, ela cresce ou diminui de acordo com a necessidade do cliente. Então, a gente só paga pelo que a gente usa, tá? Então, por exemplo assim, ah, eu contrato um servidor na web que eu só estou usando Sei lá, 30 Mega por mês ali do espaço da nuvem. Eu vou pagar por aqueles 30 Mega. Se no mês que vem, vamos supor, eu dobrei ali a quantidade de, de armazenamento que eu preciso, mês que vem eu vou precisar de 1 Tera. Ele aumenta, mas ele cobra por aquilo, tá? Mas não, é, é, ele altera ali a, a, a escalabilidade de forma automática. Isso é muito bom, né? Porque a empresa, às vezes, ela não sabe quanto que ela ela prevê a demanda mas ela não sabe ao certo quanto que ela vai precisar em termos de armazenamento e capacidade então ele tem a cloud computing tem basicamente três benefícios né a primeira vantagem da cloud computing reduz custos na aquisição e na composição da infraestrutura computacional porque se eu sou uma biblioteca escolar pequena pública eu não preciso comprar um servidor se eu já não tiver internamente ou pagar um profissional de TI para cuidar desse servidor eu consigo é, terceirizar comprando é, assinando, não se instala nada, gente. É tudo de graça, é tudo é, na web, tá? Então eu consigo economizar. Não é de graça, na verdade. Alguns serviços, sim, básicos, mas a maioria é pago, tá? Mas é um custo pequeno. Segunda vantagem: é, esse serviço ele tem uma flexibilidade na adição e troca de recursos computacionais. Então, eles escalam tanto recursos de hardware quanto de software. Por exemplo, preciso de mais memória, preciso de menos memória, preciso de mais. Um, é, armazenamento, ele faz tudo isso de forma muito simples. E a terceira é a facilidade de acesso aos usuários. É simples, é intuitivo e é na web. Não precisa de computadores robustos para rodar grandes aplicações, porque a, a, a Cloud Computing faz isso, tá? Por vocês, então essa é a grande vantagem. Então, às vezes, as empresas né, têm computador lá que é velhinho, que é tem pouca capacidade computacional, às vezes é mais barato contratar um Cloud Computing, uma empresa que vai rodar aplicações mais pesadas, do que trocar todos os computadores daquela empresa. Tá? Bom, então a gente pode perceber que a, a Cloud Computing, ela permite o compartilhamento e o armazenamento de informações entre os mais diversos dispositivos na nuvem. né? Então, eu posso, por exemplo... É compartilhar essas aplicações no meu computador, no meu notebook, no meu tablet, no meu celular, no meu reader, em todos os dispositivos que eu tenho, que tem acesso à internet. Então, ela é considerada uma tendência, na verdade, uma realidade é, de tecnologia de muitas empresas e organizações para outras empresas saindo da é novidade, mas o objetivo é proporcionar vários serviços de tecnologia da informação sob demanda, com pagamento baseado no uso. Então, eu só pago aquilo que eu uso. Se eu usar mais, eu pago mais. Se eu usar menos, eu pago menos. Por isso que é barato. Porque para empresas pequenas que eu consumo pouco espaço, eu pago pouco. Bom, é, de acordo com Vaqueiro, 2008, a nuvem é um grande reservatório de recursos que são virtualizados e facilmente utilizáveis e acessíveis. Né? É, então, eu posso virtualizar um hardware, né? Ah, como assim, professora? Como é que eu vou virtualizar uma coisa tangível? Eu posso virtualizar a capacidade de processamento de uma máquina para utilizar ela numa máquina com menor capacidade de processamento. É possível fazer isso hoje? Sim, é possível. Eu posso virtualizar a plataforma de desenvolvimento ou serviços, tá? Serviços tecnológicos. Então esse recurso ele pode ser dinamicamente reconfigurado e ele ajusta automaticamente a carga de serviço, ou seja, a escala do sistema, permitindo um ótimo uso desses recursos. E esse reservatório de recursos é geralmente explorado por um modelo que pague para usar, no qual as garantias são oferecidas por um provedor de infraestrutura por meios da sigla SLA. O que, que é SLA? É do inglês Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviço. Eu já vou explicar melhor sobre esse acordo de nível de serviço. Então, é, Souza Moreira e Machado citam a Armbrust e eles falam que o que é computação em nuvem? né, É um conjunto de serviços de rede ativados que proporcionam a escalabilidade qualidade de serviço, infraestrutura barata de computação sob demanda e que pode ser acessado de uma forma simples e pervasiva, tá? O olhar digital fez um outro vídeo que eu quero que vocês assistam sobre cloud computing, tá? E aí eles explicam um pouquinho mais sobre o que que é essa tecnologia, que é esse videozinho aqui, tá? É só clicar aqui o cursor do mouse em cima do vídeo que ele dá play. Tá? O vídeo já está pronto aqui. Só não vou rodar aqui com vocês agora. Porque eu acho que o áudio não vai sair. Bom, se sair o áudio, mesmo assim assistam o vídeo, tá? Porque eu, tô, eu, eu, eu acho que o áudio não vai sair. Bom, para utilizar os serviços da nuvem, o usuário precisa ter apenas uma máquina. Uma máquina simples com um sistema operacional, um navegador e o acesso à internet, só isso. Todos os recursos e processamentos estão disponíveis na internet e assim diminui os custos na aquisição de máquinas por parte dos usuários. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas para eu rodar tudo isso eu preciso de uma internet mega potente. Não, a, a computação em nuvem já resolve esse problema, tá? Não precisa ser uma internet muito potente, mas claro, precisa ter uma velocidade mínima ali recomendada que aí os próprios provedores informam qual é a velocidade mínima recomendada para rodar as aplicações, mas são velocidades baixas, tá? Não são velocidades muito altas. E qualquer recurso de hardware praticamente pode ser adicionado na computação em nuvem para aumentar o poder de processamento de uma máquina e cooperar com os recursos existentes, tá? Então, por exemplo, assim, ah, eu quero virtualizar ali, eu quero melhorar Memória RAM do meu computador, e aí eu quero rodar aplicações na web, eu consigo fazer isso com a computação em nuvem? Consegue. Outro termo, pessoal, que é bem importante vocês saberem é se chama Utility Computing, tá? O que é a Utility Computing? A computação em nuvem é uma evolução dos serviços e produtos da tecnologia da informação sob demanda, né? E o objetivo da Utility Computing é fornecer os componentes básicos de um computador, como, por exemplo o armazenamento, que é o HD, a CPU, a largura de banda de uma rede, com mercadoria a um baixo custo unitário, tá? Então, os usuários, eles não precisam se preocupar com backup, porque quem vai fazer isso é a empresa de computação na nuvem, tá? É, e não costuma, tá, gente, falhar, tá? É muito difícil, assim, a vez que eu vi que o OneDrive ou Dropbox parou de rodar. Tá? A Google é muito raro, assim, um em um milhão, assim. Geralmente, as aplicações funcionam, rodam com segurança. E é responsabilidade da empresa, do provedor de serviços, tornar os dados disponíveis sempre em tempo hábil, ou seja, em tempo real, né? E quando acontece algum problema, que é uma coisa rara de acontecer, em poucas horas ou minutos, o problema é resolvido, tá? Quais são as características essenciais aí da computação em nuvem, tá? São três características. A elasticidade rápida desses recursos, de acordo com a minha demanda, o amplo acesso, acesso de qualquer dispositivo eletrônico, e a medição de serviço, né? Eu sei, é, ou seja, eu pago pelo que eu uso. Então, eles medem ali o que eu estou consumindo, tá? E essa medição é feita de maneira muito correta. E, pessoal, existem, né, é, três tipos de serviço na nuvem, tá? É eu posso ter serviços que são mais abstratos né, e serviços que são mais próximos de uma infraestrutura de uma máquina. Tá? Esses três tipos de serviços são o software como um serviço, que é o SaaS, a plataforma como um serviço, que é conhecida como PaaS e a infraestrutura como um serviço que se chama IAAS. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Então, o que seria o software como serviço? É um conceito mais abstrato de serviço em nuvem? São os softwares que são disponibilizados como um serviço para os clientes. Ah, o que isso significa, professora? Significa que eu não preciso instalar nada localmente na minha máquina. Esse software ele já é vendido e disponibilizado como um serviço. Se você paga, você usa. Se você não paga, você não usa né E aí, qual é a vantagem disso, pessoal? Para um computador que tem pouca capacidade de armazenamento no HD, ou um computador que já é muito lentinho, que não roda mais as aplicações com facilidade, o software como serviço acaba sendo uma grande vantagem. Então, eu não preciso instalar mais o pacote Office, quer dizer, a gente precisa que a gente está fazendo chique né? A gente vai estar lá na unidade 5.6 e a gente precisa de editor de texto para de cálculo. Mas... Num ambiente de trabalho, né, normal, assim, é, a, os computadores não precisam mais instalar o pacote Office, né? Algumas aplicações, elas já estão disponíveis na nuvem, né? Sem precisar instalar nada, sem precisar comprometer a capacidade de processamento da máquina, como, por exemplo, editor de texto já tem na nuvem, né, na web. É, diretório virtual. O que é diretório virtual? Que eu armazeno ali informações, então, o cliente ele não precisa lidar com a infraestrutura, nem instalar aplicativo. O serviço ele é apresentado diretamente ali na janela do navegador, né? E o cliente só precisa se preocupar em usar. Onde vai fazer o backup, quem vai fazer o backup, quando vai fazer o backup, isso não é problema do cliente. Ele só usa e roda as aplicações. Exemplos disso são o Google Drive, né, para editor de aplicativo de escritório, para armazenamento de arquivos como o Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros, tá? Já um segundo tipo de serviço em nuvem é a plataforma como serviço. Não é o software, agora é uma plataforma. Que tipo de serviço de nuvem é esse? Serve para ambiente de desenvolvimento, tá? O cliente não gerencia ou controla os ativos que compõem essa infraestrutura, entretanto ele tem um controle sobre a aplicação implantada dentro da nuvem e configurações de um ambiente dentro da mesma. Isso é mais para quem está trabalhando ali no desenvolvimento ali é, de de aplicações, tá? E a infraestrutura como serviço o (IaaS) ele é ele serve para a nuvem, né? para um sistema operacional completo, né? É, então, eles, a empresa fornece uma máquina e ela é gerenciada como se ela fosse um computador físico, mas ela não existe fisicamente ali para a pessoa, tá? É tudo virtual, é tudo na nuvem. E ela é comandada, o sistema operacional, ele é comandado dire, remotamente. Tudo isso pela internet, tá, gente? Pela web. E o cliente vai controlar a estrutura da máquina, memória, disco, processador, ele pode escolher. Mas aí vocês vão perguntar assim, tá, professora, mas para que, que eu quero saber disso? Ou para que, que uma pessoa vai querer uh, um serviço na nuvem de sistema operacional se eu já vou ter o sistema operacional instalado na minha máquina? Gente, tem várias aplicações, tá? Por exemplo, isso acontece muito o pessoal que é da área de TI. O pessoal da área de TI sabe da importância disso. Às vezes, tem aplicações que não rodam no sistema operacional da máquina de vocês. E aí, vocês precisam dessa infraestrutura como serviço para rodar, rodar outras aplicações, tá? Servidor é Linux, tá? Geralmente, sistema operacional de máquinas que são servidores. E aí, ai, ah, todos os computadores são Windows. O que eu vou fazer? Troca todo o sistema para Linux, para todo mundo usar a mesma coisa? Como é que o servidor que é Linux é, conversa e eu troco informações com o meu computador se ele é Windows? porque existe essa infraestrutura como serviço, tá? Existe é, esse tipo de aplicação para que a gente consiga rodar aplicações, né? É, softwares, por exemplo, como é, repositórios digitais, eles não funcionam em macOS, né? Em, em, a gente precisa rodar essas aplicações é, em sistemas operacionais que são compatíveis com elas. Então, eu não, não posso comprar uma máquina, né? para rodar num sistema operacional e outra máquina para rodar em outra. Eu posso ter serviço na nuvem para fazer esse tipo de infraestrutura como serviço. tá? Então, aqui tem um exemplo né, da arquitetura aqui da, do, do serviço em nuvem. Né? A gente tem aqui a, a serviços, né, o consumo de serviços, que é o usuário final aqui. Tanto SaaS, PaaS ou IaaS. Aqui, a empresa que faz isso, ela faz uma gestão de serviços, por exemplo, ela faz um monitor de máquina virtual, ela faz o gerenciamento de contabilidade, ela faz um monitor de serviços. E aqui são as máquinas virtualizadas, que não existem de verdade, que os usuários utilizam. tá? E por trás dessas máquinas é, virtualizadas, o que, que a gente tem? grandes máquinas físicas, né, que são os servidores que rodam todas essas aplicações, tanto o SaaS, quanto o PaaS, quanto o IaaS para os clientes. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o cliente não precisa se incomodar com nada. O cliente final que é o usuário da ponta, ele só paga e usa o serviço sem se preocupar com instalação, com armazenamento, com backup, com segurança, com refrigeração, com nada. Tá? Então é, é bastante interessante, bem lucrativo e rentável esse modelo de negócios da computação em nuvem, principalmente para empresas pequenas, tá? Quando a gente trata de uma grande organização, normalmente, normalmente, essas grandes organizações já têm um data center, já tem um setor de TI, já tem um profissional de TI que trabalha lá com a rede e já tem. Uh, o servidor ali que é alocado e disponível para isso. Aí os profissionais de TI se viram no nos 30 para fazer aquele servidor funcionar é, todo o tempo, né? Porque tudo que é processado dentro da empresa vai parar e é armazenado e guardado ali naquele servidor. Bom, Bom pessoal, e a, a nuvem também, a gente pode ter vários tipos de nuvem, né? A gente pode ter nuvens privadas, nuvens públicas, nuvens de comunidade e nuvens híbridas, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem quatro tipos de nuvens. É, o que que seria uma nuvem privada, tá? Elas são utilizadas exclusivamente para uma organização, para uma empresa. E a nuvem, ela é administrada pela própria empresa ou por terceiros, tá? Esse é um tipo de nuvem. Nuvem pública. Essa nuvem pública, ela é disponibilizada para o público em geral sendo acessada por qualquer usuário, e nessa nuvem pública a gente não pode aplicar restrições de acesso. Por isso que é pública, tá? Ah, mas se eu tiver uma nuvem que eu posso deixar ela privada e pública ao mesmo tempo. Por exemplo, privada para o restante das pessoas, mas pública para algumas pessoas dentro daquela organização. Então, ela é híbrida, tá? É uma combinação de duas ou mais nuvens ligadas por uma tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e aplicações. Aí, ah, o que seria ali a terceira, que é a nuvem de comunidade? Seria o compartilhamento por diversas empresas de uma, uma só nuvem, tá? Em que sentido isso se encaixa, isso seria válido? Várias empresas usadas, usadas uma nuvem só. É, quando a gente trata de uma comunidade específica, tá? Uma, uma, um grupo específico, é, um assunto específico, é, várias sedes, né, de, de uma empresa, de uma comunidade, enfim. Então, nesse caso, a nuvem de comunidade seria a opção melhor. É, bem, assistindo os vídeos, vocês vão entender as vantagens da computação em nuvem, mas eu, eu destaquei algumas aqui para comentar com vocês. Quais são as vantagens desse serviço em nuvem, né? Por que, que eu nunca ouvi falar disso antes? O que, que isso pode me trazer de benefício? Bom, a gente tem maior acessibilidade à informação digitalizada, a tá? informação que está no âmbito digital. A gente tem inclusão digital da camada mais pobre da população. Ah, professora, mas por que, que tem inclusão digital? Porque a gente pode é, disponibilizar vários serviços para as pessoas pelo celular. Né? Então, assim, antigamente, pessoal, para eu poder rodar uma aplicação, eu tinha que instalar ela localmente no meu celular. Hoje em dia, a gente tem vários aplicativos que eles rodam aqui com facilidade é, pra... pela nuvem, pela web. Ah, então, por que, que a gente consegue aumentar a camada ali, a inclusão digital? Por conta disso, porque a minha capacidade de processamento ela pode ser pequena, já que o aplicativo está rodando na nuvem. Né? A gente consegue usar computadores é, mais baratos, mais leves e portáteis, tanto é que hoje em dia os computadores, eles vêm, alguns vocês podem perceber, principalmente tecnologia SSD, que é mais cara, né? Vem com pouca capacidade de armazenamento, no caso, meu MacBook aqui que eu comprei, ele tem 128 GB só de HD, é muito pouco, tá, gente? 128 GB. Daí vocês me perguntam assim, como é que a professora sobrevive com 128 GB? Porque a maioria das aplicações eu rodo na nuvem, né? Então eu não preciso instalar todos os aplicativos que eu uso na minha máquina localmente. Algumas aplicações como, por exemplo, para editar vídeo, para cortar vídeo, para transformar em PDF, para converter em OCR, tudo isso eu uso online, na web. Eu não instalo aplicativo, né? A gente desapegou dessa parte agora. A gente já tem tecnologia suficiente para não precisar instalar mais quase nada, tá? A gente instala porque a gente ainda tem aquele apego, né? É, na década de 90, 2000, por aí, era mais difícil, gente, ter aplicações que rodavam na nuvem, né? Hoje em dia, a gente tinha que instalar o programa, tinha que comprar o programa, tinha que ter acesso ao programa. Hoje em dia, está mais facilitado. A gente pode ter programas, né, aplicativos, que são oferecidos gratuitamente ou com preços reduzidos, como, por exemplo, o OneDrive, o Dropbox, né? Dropbox, você usa a minha cotinha de graça lá, que são. Eu acho que 16 GB, se eu não me engano. Não lembro. Mas se eu quiser aumentar, aí eu teria que pagar. E tem um valorzinho lá por mês que eu posso pagar, mas por enquanto ainda não cheguei nessa minha cota. Tem a questão da mobilidade, da acessibilidade à informação e o armazenamento. Além disso, para empresas pequenas, a gente tem uma redução de custo em TI. Tá? Principalmente para o nível empresarial. Ok, pessoal? Então, assim, só vejo vantagens na computação em nuvem e é importante vocês saberem disso porque às vezes vocês vão trabalhar em um local, em um contexto de uma empresa pequena que às vezes está tendo dificuldade, ou uma escola, uma, uma biblioteca escolar, né? A gente não existe servidor em biblioteca escolar, só se essa escola for muito chique, né? For uma escola privada e tal, mas é, se vocês quiserem rodar algumas aplicações é, é melhor né, usar o, o serviço de computação em nuvem, é mais barato, mais simples, mais rápido, mais eficiente, dá menos dor de cabeça e não precisa ter nenhum profissional cuidando desse servidor depois. A própria empresa gerencia essas informações. Bom, agora, outro tema que eu queria falar com vocês assim rapidamente, só para fazer um overview geral, porque eu preciso que vocês façam a leitura do texto para vocês poderem entender o problema e fazer a atividade, que é a questão problema, a gente vai falar um pouquinho sobre virtualização. Tá? E, afinal de contas, o que é virtualização? Vocês já ouviram falar nesse tema virtualização? Ou virtualização, só pela palavra, parece que é transformar alguma coisa em virtual, né? Especificamente falando em virtualização de hardware, vocês já ouviram falar? Olha, o que eu posso explicar para vocês é que a virtualização, o que ela faz? Ela vai ajudar nas características de elasticidade rápida na computação na nuvem e ela vai criar instâncias de recursos requisitados utilizando um único recurso real, tá? O que é a virtualização? Ela nada mais é que uma maneira de abstrair características físicas de uma plataforma computacional exibindo outro hardware, só que é um hardware virtual. E emulando um ou mais ambientes que podem ser independentes ou não. Daí vocês vão dizer assim, nossa professor, eu não entendi nada, não faço ideia do que seja isso. Gente, vocês já jogaram um joguinho retrô, lá o Mario, o Pac-Man, essas coisas? Como é que vocês acham que vocês fazem para rodar ah, um jogo antigo é, que era do Atari? No computador de vocês hoje, vocês acham que o formato de arquivo ali, os, os, os, o código-fonte, a programação, os arquivos eram o mesmo do Atari, é o mesmo que é usado no computador de hoje? Não, tá? Como que eles fazem isso? Emulando o, o, o, o videogame, né? Que era o sistema computacional antigo, emulando aquele ambiente num ambiente atual. Como que é feita essa bruxaria? Com a virtualização, tá? Então, aqui quem já jogou um jogo antigo, um jogo retrô, inclusive atualmente tem até uns, uns, uns HDzinhos desses assim, igualzinho HD Portátil, tá? Que é o tal das TV Box, HD Box, essas coisas assim, que na verdade é um HD, que vem ali com um pacote completo ali com 5 mil jogos retrô, né? E aí a gente coloca, pluga no computador ou na televisão, e ele roda como se fosse um Atari, um Super Nintendo, né? um, um, um Neo Geo, enfim, aí esses videogame aí antigo, roda tudo. Como que ele faz para rodar? Com a virtualização, tá? emulando um ambiente é, computacional, em, com, simulando como se ele rodasse ali nas características daquele hardware. Só que ao invés de pegar o videogame antigo, e colocar ele na televisão, a gente se cria, é, virtualiza ali, né? Cria um ambiente virtual ali, uma plataforma computacional, um hardware virtual, e para o sistema que ele está rodando com as características como se fosse o um hardware antigo, tá? E tudo isso é feito graças à tecnologia. Então, eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo. Todos esses videozinhos que eu estou indicando para vocês são curtíssimos, gente, vídeo assim de dois, três minutinhos. Falando sobre o que é a virtualização, para vocês entenderem melhor esse conceito, tá? Vale super a pena e é, e é super importante entender a virtualização. Ele também não vai rodar pelo jeito, não sei se vocês estão ouvindo o áudio. Mas eu vou pular porque eu não consigo garantir que vocês estão ouvindo o áudio, eu não vou passar um vídeo mudo para vocês, né? Mas então, assistam o vídeo, vou disponibilizar os slides para vocês. É, bom, em relação aos tipos de virtualização, tá, gente? A gente pode ter é, cinco tipos de virtualização, tá? Eu posso virtualizar um servidor, eu posso virtualizar uma aplicação, que seria um, um aplicativo mesmo, eu posso virtualizar um desktop, né, a área de trabalho de um, de um sistema operacional, eu posso virtualizar é, uma apresentação, Tá? Que é para manter ali o armazenamento das aplicações em servidores centralizados e possui uma interface ali familiar para o usuário para essa estação de trabalho e eu posso virtualizar um perfil. E né? é, eu vou falar sobre cada um deles com mais detalhes. Tá? É... Virtualização de servidor. Tá? É quando eu tenho vários servidores que são compartilhados, tá? É... Qual é a finalidade disso? Qual é a vantagem disso? Para hospedagem de sites, tá? Então eu consigo virtualizar ali vários servidores para hospedar um site. tá? Então, geralmente, por exemplo, eu quero. A... Depois eu vou mostrar para vocês, inclusive, no vídeo eles falam a propaganda da empresa local web. A LocalWeb é uma empresa de virtualização e ela aluga ali, o, ela faz a virtualização de servidor. Né? Então, eu, por exemplo, eu posso criar um site, posso comprar o domínio do site, que é o nome dele, né? por exemplo, eu poderia criar um site chamado www.professoracetri.com.br Quer dizer, eu acho, né? tem que pesquisar na internet para ver se ninguém já não tem esse domínio. Se tiver, eu não posso usar o mesmo, tá? cada, cada domínio é único. O que eu posso fazer é vender, trocar, sei lá. Mas não, cada site tem um servidor único. E aí eu posso, por exemplo, hospedar o meu site nesse, nesse servidor, nessa empresa. E aí ele fica lá, a empresa cuida, gerencia para que, que o site funcione ali 24 horas por dia e rode ali as informações, tá? Eu posso virtualizar uma aplicação que seria, por exemplo... É, eu preciso virtualizar aplicações ali do desktop do usuário, por exemplo, eu quero rodar, eu tenho uns arquivos muito antigos que não abrem no meu computador, por exemplo, do Microsoft Office 2, 95. eu preciso rodar no meu computador, que é o Windows 10 Pro. Como que eu faço isso? Já não aconteceu isso com vocês, por exemplo, de vocês terem CDs armazenados e gravados e tentar rodar um vídeo, rodar alguma aplicação, um, um software específico, que tinha algumas informações importantes que, na hora de rodar, o sistema operacional afirma que essa aplicação é incompatível com o sistema operacional. Né? E aí, o que, que você faz? Você chora? Você perde os dados? Você se desespera? Se descabela? Não, eu faço a virtualização de aplicação e eu consigo recuperar ali arquivos antigos, até então, em... Uh, sistemas operacionais atuais, tá? Eu tenho a virtualização de desktop. O que, que seria essa virtualização de desktop? Eu consigo executar vários sistemas operacionais em um único servidor. Por exemplo, assim, ah, eu tenho um aplicativo que eu gosto de usar que é o iMovie, que é para edição de vídeo, que ele é robusto e potente. Mas o iMovie, ele só funciona no Mac. Ele não vai funcionar no Windows. Mas eu quero rodar esse aplicativo. É, eu quero rodar esse aplicativo em Windows. Como que eu faço? Eu posso virtualizar ali vários sistemas operacionais em um servidor usando a virtualização de desktop, tá? Usando ali o VDI, que é o Virtual Desktop Infrastructure. Instructor. Posso usar a virtualização de desktop também, pessoal. Por exemplo, assim, eu tenho uma biblioteca que está instalada ali o Windows é, ou o Linux. E eu preciso rodar uma aplicação que ela é incompatível com o Windows, por exemplo. Só roda em Linux. Eu vou ter que trocar o meu sistema operacional, aprender a usar Linux para poder rodar aquela aplicação, por exemplo, um repositório digital como o de Space? Não, né, gente? Eu não preciso. Eu só virtualizo ali o desktop e vários sistemas operacionais funcionam ali no meu servidor. tá? Então, eu não preciso ter um computador com cada sistema operacional. Não existe mais isso, tá? A virtualização já resolveu esse problema. Além disso, pessoal, tem a virtualização de apresentação. Né? O que é essa virtualização de apresentação? Eu mantenho ali o armazenamento das, dos meus aplicativos, dos meus softwares, em servidores centralizados. Né? Então, vários aplicativos ali, num servidor só, mas eu posso ter uma interface familiar para o usuário em sua estação de trabalho, tá? Eu posso ter uma, um uso, uso ali, por exemplo, roda aplicações em Linux dentro do Windows, mas para isso eu preciso ter uma virtualização de apresentação, porque o meu usuário está acostumado com aquele sistema operacional. E o exemplo disso é o RDP, é o Remote Desktop Protocol, que é o protocolo ali de, de área ali remota, né? E, por último, e não menos importante, eu posso ter a minha virtualização de perfil. O que, que seria isso? Permite que os usuários tenham documentos e perfis centralizados num servidor e isso facilita a movimentação dos usuários para novas estações de trabalho. tá? Isso geralmente, todas essas questões, gente, são úteis quando a gente trabalha num ambiente empresarial, né? Que a gente tem vários computadores, várias máquinas rodando ao mesmo tempo com várias pessoas trabalhando em rede, tá? Bom, exemplos de softwares é, que fazem virtualização de hardware. A gente tem o VMware, que roda em Windows XP e Vista e Windows 7. Então, esse já morreu, né? E tem o Windows 7 ainda roda, ou XP ou Vista. A gente tem o VirtualBox, que é o mais famo famoso de todos, assim, que é, ele roda em Windows XP, Vista 7, 8, 8.1 e 10. Tá? É super famoso esse software, é, já usei ele, inclusive, e é muito bacana. Então, por exemplo, assim vocês tiverem arquivos que vocês perderam, que vocês rodavam lá, é, dá para, por exemplo, assim, quem gosta de nostalgia, rodar o sistema profissional Windows 95 no Windows 10 de vocês, tá? Isso não só precarrega a máquina, gente. É. Até porque o arquivo de instalação do Windows 95 é pequenininho. Dá para simular lá o ambiente, dá para eu ver como é que funciona? Dá, gente. Dá para fazer isso com o VirtualBox, tá? Dá para recuperar arquivos que foram perdidos naquele ambiente computacional. E o Virtual PC também, que é do Windows XP Vista e o Windows 7, tá? Mas aí vocês vão perguntar assim: ah, mas qual é o melhor, né? Qual é o melhor software para virtualização? É... Então. O que a gente pode fazer, né? A gente pode rodar um sistema operacional completo dentro de outro sem ter que mexer em partições de disco, né? Sem ter que formatar aquele computador. E ocorrer o risco de perder algum arquivo importante durante a instalação. Então, um dos problemas enfrentados na hora de virtualizar um sistema é saber qual o aplicativo utilizar durante esse processo. E existem diversas ferramentas, né? Então, se vocês clicarem aqui vocês vão abrir ali a, a página da Tecmundo que ela fez uma matéria sobre qual o melhor software para virtualizar, tá? Então leiam ali e tirem suas conclusões a respeito é, dessa temática. Mas eu poderia indicar para vocês que o VirtualBox tem sido um dos melhores, tá? De desempenho, assim, de para poder fazer essa função. É, aqui, pessoal, o Clube do Hardware, eles, fez, eles fizeram um vídeo, um tutorial bem curtinho, bem facilzinho, simplesinho, de como virtualizar na prática um aplicativo utilizando o VirtualBox, tá? Eles ensinam ali como fazer e é bem bacana, bem legal. Se alguém quiser fazer, pode fazer, pode testar. Não vai estragar o computador, não vai estragar nada. Pode pedir ajuda para o monitor também, como que instala, mas o processo de instalação do aplicativo é bem simples. É só apertar Next, Next, Next, Continua, Continua, Continua e Finalizar. Mas aí vocês vão ter que baixar o arquivo que vocês querem virtualizar, por exemplo, Windows 95, Windows 98. E aí vocês conseguem, e aí ao rodar esse aplicativo, vocês conseguem usar, aí, por exemplo, um sistema computacional antigo, usando o VirtualBox. É bem legal, gente. Bem bacana mesmo, assim funciona, tá? Então tem esse videozinho aí que eu deixo para vocês, para caso vocês queiram e tenham interesse. Não é obrigatório instalar o VirtualBox, tá? Não é obrigatório. Se a gente tivesse um laboratório é, de informática, né, no presencial, a gente poderia fazer isso no laboratório, tá? A gente pediu para vocês instalarem o VirtualBox, eu ia ensinar a vocês, mas o processo de instalação é muito simples, é só dar next, next, next e encerrar. É finalizar ali a instalação, mas a gente ia tentar rodar algum sistema antigo para a gente poder ver como que funciona, né? Ah, mas é só para isso, professora? Sim, é para isso, para poder simular, emular ali, virtualizar ali um sistema operacional antigo. Na prática, isso serve para recuperar dados antigos, tá? Quais são as vantagens aí da virtualização, então? Economizo energia, porque eu não preciso ter várias máquinas, né? Rodando a mesma aplicação, né? Aí vocês vão perguntar assim, tá, professora, então a senhora quer dizer, então, que se eu quisesse eu instalar, por exemplo, o Mac, o sistema operacional Mac no meu computador, eu posso rodar? Pode. Ah, então a professora quer dizer que a senhora quiser baixar o, o Windows no seu Mac, ele roda? Roda. Tá? Dá para fazer tudo isso. Só que eu, é, isso é mais para contexto empresarial ali, né? Eu não faço isso na prática porque eu tenho dois computadores, aí não é necessário. Mas se eu tivesse um HD maior, né, geralmente quem trabalha com TI, quem é da área de computação, faz isso, acaba virtualizando ali os aplicativos para rodar todos eles numa máquina só. É, otimizo o espaço físico, eu tenho uma melhor utilização do hardware, porque eu posso determinar ali, quanto de capacidade eu posso entregar para cada estação de trabalho. Eu tenho menores custos, porque eu posso consolidar vários servidores físicos dentro de apenas um, gerando menos gastos. Eu tenho gerenciamento facilitado, eu tenho uma conexão interna rápida, eu posso migrar de servidores para fazer a manutenção desses servidores e eu posso possibilitar ali rodar em nuvem todos os aplicativos e ter uma infraestrutura completa fora da minha empresa, né? Então, por exemplo, eu posso deixar ali virtualizado e rodar na web pela cloud Computing aplicações ali que só rodam dentro de uma empresa. Então, para finalizar, né? As considerações finais, né, gente? É, gente, o mercado, ele caminha, né? É, eu botei ali como uma tendência, mas já é uma realidade a computação em nuvem e seus conceitos, eles, eles já estão sendo amplamente difundidos com o avanço da tecnologia, né? Mas só que para essa realidade chegar ao alcance de todos, é, tem se investido, as empresas né, de nuvem, têm investido maciçamente em segurança da informação, na velocidade dos seus provedores, na internet e no aperfeiçoamento de, apli de aplicativos com esse processamento compartilhado. É o futuro, tá, gente? É o futuro. Ainda mais agora em tempos de pandemia, de quarentena, de distanciamento social, as pessoas estão trabalhando em casa, com os seus computadores. Então, as empresas não podem obrigar as pessoas a trabalhar só no computador local ali da empresa. Então, a, a computação em nuvem, ela vem nesse sentido de resolver essas, entre outras questões, ok? Então, deixo aqui ao final algumas referências que foram utilizadas para a elaboração dessa aula. É, quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, além do texto de Caricimi, eu recomendo fazer a leitura de Souza Moreira e Machado, Computação em Nuvem, dois pontos, conceitos, tecnologias, aplicações e desafios. O arquivo está ali, o PDF, é só clicar no link, está ativo. E tem um arquivo em inglês é, que eu traduzi hoje em dia. O Google Tradutor também traduz facilmente o PDF. Se vocês pesquisarem no Google, a break in the cloud toward a cloud definition é um, um, um artigo muito bom que é referência do vaqueiro sobre a computação em nuvem, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, podem perguntar no chat da disciplina. Façam a atividade em grupo, tá? Não tem, tentem não fazer individualmente, porque é uma atividade de complexidade média. Então, ali, queimem bastante a a fumacinha ali, o neurônio ali, para tentar resolver aquele problema, foi um problema real que aconteceu no departamento, tá? Que envolveu uma solução e que essa solução só foi possível por causa da tecnologia e eu quero que vocês descrevam as soluções que vocês dariam para aquele problema. Pode pesquisar na web, pode pesquisar no YouTube, pode pesquisar no Google Acadêmico, enfim, sejam criativos e sejam bem detalhistas na exposição do problema, tá? Não o problema não pode ser resolvido parcialmente, tem que explicar em detalhezinhos todos os passos que vocês fariam para resolver esse determinado problema, tá ok, pessoal? Bom, seria isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E dúvidas, por favor, não hesitem em me chamar, ok? Até logo, pessoal. Se cuidem.